senso Estamos live, portanto, uhum. está aqui este microfone, tudo o que disserem, também sai, sai em direto. Terei que falar para ele? Uh, não, não, não, ele capta, capta o som ambiente, era só podiam estar aqui em off alguma coisa. Já estamos em direto, agora vamos ver aqui, ora, ora cá está, agora mesmo então em direto. vamos oh, aqui, nós a falar, o que falamos há bocadinho. engraçado que porque... okay. fica gravado também sim então hoje temos casa cheia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 muito bem por mim podemos avançar sim sim, sim. Boa noite, muito obrigada por terem comparecido. Queria agradecer ao Dr. Vasco Marques por nos vir aqui ao ISAL com o seu seminário sobre o Marketing Digital 360. É o nosso primeiro uh, seminário online com transmissão direta para a web. Estamos a ser vistos aí uh, no Facebook, não é verdade, Está de parte do mundo. Uh, este seminário foi organizado entre o Dr. Vasco e o, o Dr. Nelson Abreu e, como sempre, insere-se no âmbito da campanha do Exel, da abertura do Exel à comunidade de civil. Portanto, este seminário é aberto uh, a toda a comunidade, não só, uh, aos, nossos, uh, não só aos nossos alunos. Então, passo a palavra ao Dr. Nelson Abreu. Boa noite a todos. É de bom ver também é ser o Sr. Dr. Vasco estar cá presente. O Dr. Vasco é licenciado e estudante em gestão em negócios, portanto, também é autor de três livros, portanto, que eu um livro, que é o um marketing digital dos anos 60, o vídeo marketing e as redes sociais dos anos 60, portanto, e aproveitamos para dizer um bocado, para falar sobre o matemático, porque cada vez que começamos a nível, de, a nível nacional e a nível internacional a é, discutir, é, que é o um marketing digital, portanto, além de, desta área do de o que eu, eu acho que tem, também é consultor em várias empresas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e em vez de nos dar aqui a, a visão mais alargada deste novo processo. Portanto, vamos ouvir atentamente o que tem para nos dizer. Eu vou, aproveitar, eu vou ser aqui deste lugar e vou ir à para, para aproveitar a sua explicação e a sua apresentação o máximo possível. te de mais uma vez a sua vinda cá e, portanto, e que, ter aqui ter 15.000 segundos nesta área do marketing distal. Bem, muito obrigado uh, pela oportunidade de vir cá fazer o seminário. É uma honra estar aqui convosco, um, casa cheia, e a transmitir em direto para todo mundo no Facebook. Estamos a transmitir com uma câmera, com um dispositivo, sem nenhum computador estar naquele cantinho. Uma câmera que transmite uh, em direto, sem utilizar nenhum software, nenhum computador. Esta é uma das novidades que o Facebook permite, não permitia, até há algum tempo atrás. E por isso, hoje, a ideia é, nesta hora que vamos falar, que esteja à vontade para ir intervindo, portanto, é interativo. Se vocês forem demasiado interativos, eu também aviso. Demasiado interativos, quer que estão a falar demais, mas acho que não, acho que isso não vai acontecer. Portanto, esteja à vontade para, para interagir, falar da vossa experiência. Temos aqui público mais jovem e temos público jovem há mais tempo. Portanto, já que se com mais experiência e a vossa experiência é bem-vinda para juntar aqui a nossa conversa. Então, o tema uh, Marketing Digital 360, o que se pressupõe é o que é que nós podemos fazer no Marketing Digital uh, nas diversas áreas. Se este seminário fosse no ano 2000, uh, se calhar uh, falávamos de Website, de Email Marketing, aparecer no Google, Blogs e ficámos por aqui. Se calhar íamos falar do Mirk, que ainda, estava, ainda, ainda havia restos do Mirk ou da i5, se calhar. Hoje em dia o desafio é muito maior. O desafio é muito maior, mas, por outro lado, os benefícios são muito superiores também. Aqui a grande questão é como é que eu posso utilizar corretamente todos estes meios. Então, que ferramentas, ou o que é que vos ocorre quando se fala em marketing digital, o que é que vocês acham que se pode fazer? O que é que está ao nosso alcance? Tem que ser um de cada vez, senão não consigo ver. Publicitar, por exemplo, um produto. Publicitar um produto? Onde? Onde é que eu posso publicitar? Na internet, Facebook, Instagram, Ok. Facebook publicado no Facebook, que tem inúmeras formas de fazer publicidade e recentemente alargou ainda eh, formas de controlar o retorno de investimento, remarketing e tipos de publicidade, especialmente para mobile. O Instagram, que também é possível fazer publicidade através do Facebook ou recentemente na aplicação do Instagram para contas business profissionais, pode fazer publicidade diretamente na aplicação. Para além de ter também a possibilidade de ter contactos e estatísticas nas contas profissionais. E no Google, disse muito bem, eu posso e devo fazer publicidade no Google. O Google teve uma grande alteração este ano, em que em vez de três resultados patrocinados, aparecem quatro. O que faz que, quando vocês fazem uma pesquisa no Google, aparecerem quatro resultados patrocinados, portanto, quem não, não, não investir em publicidade, praticamente nem aparece na primeira, no primeiro ecrã. O que não quer dizer que aparecer de forma orgânica, não paga, também não seja importante. É muito importante. E é estas duas áreas em conjunto que se chama Google Marketing, ou Search Engine Marketing, em que é o conjunto de me posicionar organicamente, sem custos diretos iniciais, mas já é uma jogada a longo prazo, portanto exige não há o conhecimento e, e aplicar técnicas. Por outro lado, investir em publicidade, que se for bem feito, traz resulta resultados interessantes e grande vantagem é que eu consigo medir o retorno do investimento mais ideias Pronto, é a única pessoa que percebe marketing digital nesta sala ou a única pessoa que está a dizer o que pensa se calhar estão aqui a pensar mais coisas e redes sociais é um grande ramo do marketing digital que redes sociais é que nós podemos utilizar <risos> facebook dessa ninguém tem dúvidas o messenger que é do facebook sim, também. para comunicações pessoais, ok? Uhum. sim, verdade, o messenger também das páginas, se calhar é esse que eu queria referir quando eu contacto uma página por mensagem poder interagir Refiro muito bem porque isso cada vez mais é importante e nas páginas do facebook existe lá um, uma, um, um badge que indica em quanto tempo a pessoa responde e se responder em menos de 15 minutos a 90% das mensagens ganham um badge verde e ganha mais relevância nas pesquisas do Facebook. Uh, e portanto acaba por ter mais contactos. Quando tenho este badge nem sempre tem, depende, porque é média semanal. Quando ele é ativado, noto que há maior fluxo de contactos. E, e existem muitos negócios que acontecem pelo Messenger pessoal da pessoa que fala com o Messenger da página do Facebook. Eu estou-me a lembrar, uh, já me aconteceu até com uma, com uma companhia aérea que por acaso foi também que eu vim desta vez. Lá está, acabamos de ficar fidelizados, vez de não ser necessariamente a mais barata de todas, mas aquela que presta o melhor serviço. E pelo Messenger eu consegui alterar o voo. Não precisei de ir para o chat ou ir para o telefone, e que demora não sei quanto tempo. Pelo Messenger alteraram o voo sem qualquer problema. Por isso, sim, muito bem, temos atenção às respostas que damos pelas plataformas de mensagens, seja do Facebook, que é muito importante, ou outras. Uh, podemos estar a falar do WhatsApp, pode haver. Uh, por exemplo, no Brasil, vende-se tudo por WhatsApp, por mensagens do WhatsApp. existe grupos de tudo. Estive lá no ano passado e uma pequena loja de roupa cria um grupo no WhatsApp, publica fotografias da nova coleção, encomendam, levam a casa uh, e vendem tudo por WhatsApp. Depois, eles, como costumam dizer, gostam de pagar uh, o pagamento parcelado. Ou, nós também gostamos de pagar em prestações. Estamos lhe parcelado. E está o negócio feito. Tudo por WhatsApp. Mais redes sociais. Redes sociais ou social media, que será o termo mais correto? Twitter. O Twitter. Snapchat. Disse lá ao fundo. Utiliza Snapchat? Sim. Ok. Foi um, sim, um sorriso muito, muito rasgado. Utiliza <risos> o Snapchat com regularidade. Quem é que utiliza Snapchat? Ah, ah, hum, Estas minas aqui do meio, este minas, não utilizam Snapchat? Não, se calhar nem sabem o que é isso, não utilizam, estava à espera de mais braços levantados, metade do público utiliza Snapchat. Ok, tem 200 milhões de utilizadores, é uma grande rede social, especialmente um público mais jovem, até aos 18 anos quase toda a gente utiliza, portanto se calhar vocês não têm 18, têm 18 e meio se calhar, ou 19, dos 18 aos 25 uh, ainda há uma boa fatia que utiliza, 25, 35 já começa a decair e a partir dos 35 já decai mais. Uh, portanto, uh, é, é, é especialmente uma rede social para os mais jovens. Tem tido muitas alterações. Uma delas, para quem utiliza Snapchat? Qual foi o grande anúncio? Ainda não, não está no, ao vosso alcance, mas houve um grande anúncio do Snapchat. Qual foi? Quem utiliza Snapchat? Não viram falar nos óculos que filmam? Não? Mas houve um anúncio da Snapchat que são os óculos de sol que toca-se na haste, ela grava e vai tudo para o Snapchat. Já ouvi dizer fixe. Alguém quer dizer... <risos> Fantástico. Está, está, está limitado a 10 segundos. 10 segundos, que é o, o momento do Snap. Ele faz múltiplos até 30 segundos, mas depois vai só 10 segundos para, para o Snap, que é a duração que se pode enviar. Portanto, estão a ocorrer muitas alterações de meios e temos que nos adaptar a isso. Não quer dizer que vamos agora desatar todos para o Snapchat. C cada negócio, cada organização, vai ver se o seu, seu público-alvo está lá. Se tiver, se fizer sentido, vai lá estar. Mais social media. Mais algum? Ninguém disse YouTube? Vocês já assumem que YouTube tem que ser, não é? YouTube já faz parte. YouTube, e, e, e faço esta observação de propósito. O YouTube, muitas organizações se esquecem na sua estratégia de utilizar. E continua a ser importantíssimo. Olha, houve uma alteração. Aliás, houve um anúncio de uma alteração do Facebook. Quem publicava... Quem é que aqui gera páginas do Facebook? Só para ter uma ideia. Ok. Qual é o vosso maior desafio? ao gerir uma página de Facebook? Alcançar, a página. Alcançar o maior o maior desafio que se tem uma página de Facebook Alcançar. o mais básico é o alcance. Enquanto não tiver alcance não acontece todos os seguintes objetivos. Normalmente uma organização tem quatro tipos de objetivos: alcance, notoriedade, portanto fazer chegar a mensagem, uh, interação ou engagement, interagir com a minha comunidade, uh, tráfego para o website para ver informação, portanto, para depois então haver a conversão, ou um caso característico de conversão é a venda, mas pode ser uma outra, imaginem uma associação sem fins lucrativos, podem não querer vender nada, podem querer associados ou podem querer passar uma causa, portanto, é a conversão. Quatro tipos principais. O primeiro, não acontece enquanto não houver o alcance, e como sabem, não é fácil ter alcance no Facebook sem pagar. E para se ter esse alcance, uma das formas que se deve utilizar é publicar vídeos, no entanto, o Facebook veio a admitir que inflacionou os números dos vídeos. Utilizou uma outra forma para calcular. E, portanto, andávamos todos entusiasmoidíssimos com o vídeo do Facebook. continua a ser importante. Não retira essa importância. Mas estava um bocadinho inflacionado e, portanto, de repente, se as pessoas perderam a, import... a prioridade de publicar vídeos no YouTube. continua a ser importante. Porquê? Mil milhões de utilizadores. É o segundo motor de pesquisa. A seguir ao Google. Quando vocês pesquisam no Google, muitas vezes aparecem vídeos do YouTube. E quando querem ver um vídeo é o YouTube que vão. Então quem tem filhos, tenho um filho de 4 anos, ele já utiliza o YouTube todos os dias. Tem que ser, aliás, tem que ser gerido. Como é que ele utiliza o YouTube? Porque, senão não faz outra vida. Uh, e por isso é realmente um meio muito utilizado e vai continuar a ser. E podemos produzir, mesmo quem não percebe nada de vídeo, pode produzir vídeos muito facilmente e publicar no YouTube. Existem inúmeras ferramentas para fazer. O próprio YouTube tem ferramentas de criação de vídeo. O Facebook também tem ferramentas de criação de vídeo, através de fotos. Então, existem muitas formas de fazer. Depois temos o Google+, Mais que ninguém usa, verdade, mas tem conta. Se calhar não, não sabem, mas têm em conta, no Google+, Mais é o agregador de todas as ferramentas do Google. Por isso é importante utilizarmos, está a passar por uma fase de alteração, mas para aparecer no Google Maps, para utilizar todo o ecossistema do Google, não há como fugir. Portanto, continua a ser importante. Depois temos outras, como o Pinterest, Uh, o, o Instagram já falaram também. Temos o Periscope do Twitter, que é a, a ferramenta de fazer transmissões em direto. Já que alguém utilizou o Periscope? Quem é que utilizou o Periscope? Já? Ok? Ah, está. Então, eu acho que já ouvi num evento. Já, teve, cá, já teve, teve um evento consigo, não já? O no ano passado. Não foi no ano passado? Onde? É, aqui no Funchal? Não. não. Ok. Uh, também havia uma pessoa que estava em todas também, era parecido que então. <risos> já utilizou o Periscope é. que tal, correu bem? Ah, vocês que muita coisa insignificante mas também tem... dá para ver perspectivas de cidade, de momento, de... Uhum. esse tipo coisa que é interessante e portanto, falamos aqui em, em algumas redes sociais importantes podíamos também enumerar o LinkedIn, que é a rede social profissional, mas essa é para o seu perfil tem que ter e depois de, da organização, como por exemplo o ISAL ter uma página LinkedIn que é importante. Uh, e depois, para além das redes sociais, que outras ferramentas é que podemos utilizar? Aplicações, Aplicações certo. E-mail marketing, já passou de moda? É importante ou acham que já não, não resulta? Qual é a vossa opinião? Depende do público-alvo, não é? Uhum. O que é que vocês pensam do e-mail marketing, utilizando por e-mail? Não há muito como fugir também. O e-mail é o vosso passaporte digital. Até agora era o único. Agora já o número de telefone, já se consegue registar em redes sociais só com o número de telefone. Mas, para a maioria das ações que tenho que tomar online, têm que indicar o e-mail. É o vosso passaporte digital. Agora, o desafio é como é que eu posso comunicar por e-mail de forma eficaz. Esse é, é o grande desafio. Esse desafio é muito maior hoje que há 15 anos atrás, porque hoje existe mais spam, existe mais fluxo de e-mail, o desafio é maior. Portanto, vamos fazê-lo de forma assertiva, começando por cumprir legislação, que a maioria das organizações não a cumpre ou desconhece. Que implica, por exemplo, usar uma plataforma para comunicar por e-mail, registar-se na Comissão Nacional de Proteção de Dados, ter uma morada no footer, ter a opção de remover, obter o e-mail sempre com o consentimento eh, das pessoas eh, e, eh, portanto, comunicar com conteúdos interessantes para o seu público-alvo, não só comerciais, mas outros conteúdos interessantes que possam, que possam gerar eh, a sua atenção para o público ficar fidelizado. Por outro lado, quando alguém eh, vai fazer uma compra numa loja online ou vai, vai se inscrever numa landing page, vai fornecer também o seu e-mail. Por isso, aqui o desafio é utilizar o e-mail corretamente e especialmente utilizar o e-mail eh, otimizado para plataformas móveis, para, para smartphone e para tablet. Existem algumas técnicas para o fazer, como o assunto, como o, o texto de pré-visualização, eh, o espaçamento entre links e, outra, e outros aspectos. Depois, se entrarmos na área de conversão, eh, podemos utilizar vários meios. Um deles são chamadas landing pages. Alguém sabe o que é uma landing page ou já ouviu falar no assunto? quer tentar explicar? Sim. É que para capturar o, da é o ponto, Exatamente, é uma página que serve para capturar o contacto da pessoa. Disse aqui o vosso colega é muito bem. E agora venho para este lado. Também merece não é? E fica aqui com uma perspectiva interessante se não der feedback. A landing page é uma ferramenta que deve ser utilizada para quase tipos de situações, para eventos, para uma promoção para um produto, para um serviço. Isto porquê? Porque uma landing page tem um objetivo único, ou converte ou não converte. E quando temos campanhas a decorrer, seja de publicidade, seja de email ou até orgânico, que estamos a partilhar, a pessoa vai até essa página e vê informações se quer uh, comprar, subscrever, etc. Essa página tem que ser bem construída uh, para nem, nem ter informação deficiente, nem ter informação exagerada para a pessoa se dispersar. Portanto, ser objetiva. Isso ajuda muito a aumentar as conversões e as vendas numa empresa. A maioria das empresas não utiliza landing pages. E não é muito complicado criar isso. Há plataformas para se criar estas páginas de conversão. E hoje, ao chegar ao aterrar no aeroporto de Cristiano Ronaldo, <risos> gravei um vídeo e gravei no modo de Câmara Rápida. Deixa deixa ver como é que vai dar é a aterragem, às vezes a aterragem abana um bocadinho, às vezes não abana, assim, vamos filmar aqui esta aterragem, fiquei lá da janela. Então estava a filmar e foi uma, uma aterragem super suave, incrível, incrível. E publiquei até no Facebook e disse, está aqui um exemplo de uma landing page, porque a tradução para português é, chama-lhe página de aterragem também. Então hum, achei piada porque foi uma experiência perfeita de aterragem e o utilizador deve é ter essa experiência, que é vai à página e ter uma experiência agradável, portanto vê a informação que está à espera. Nem aquela landing page que diz, descubra como ganhar muito dinheiro em poucos dias, portanto, já sabem o que isso é, engano, ou nem aquela landing page que tem um texto que nunca mais acaba e que me dá um esgotamento a meio da página, portanto, tem que estar no, no, no ponto certo, com a informação certa, pode ter uma imagem, pode ter um vídeo, e a pessoa depois então recebe mais informação para concluir. E esta é uma técnica importante. Há muitas empresas que fazem publicidade em vários meios, mas depois vai ter uma página desinteressante que não converte. Se calhar até pode converter, mas poderia converter muito mais. Esse é que é o, o grande desafio. Por outro lado, pode também ter uma loja online, e a própria landing page, a página de destino, é a tradução até que eu gosto mais, página de destino onde a pessoa vai ter, quando clica em algum sítio, seja publicitado ou não, é a página da loja, e a pessoa depois pode comprar ou não. Aqui é uma opção, ou compra ou não. A landing page tem a vantagem que a pessoa pode não comprar, mas ficou interessada, se calhar pode vir comprar mais tarde. Imagina, é uma formação que vai acontecer na Madeira, inscreveu-se, ou manifestou interesse, mas não tem certeza se pode, mas ficou o contacto, se calhar, numa próxima edição. Tem essa vantagem, landing page. Portanto, pode ter a loja online. Hoje em dia, é relativamente simples fazer uma loja online. Existem várias formas de o fazer. Uma delas pode ser com, já aqui alguém tem uma loja online, e loja offline, loja física. Alguém aqui tem alguma loja física? Não? Mas pronto, podem vir a ter. Nunca se sabe. Ou loja física ou online. Então eu vou explicar a forma mais simples de criarmos uma loja online. E sabiam que é possível criar uma loja mesmo com o Facebook? Não é uma aplicação do Facebook. É mesmo dentro do Facebook é possível termos uma loja online. É a forma... Embora pertença ao Facebook, mas é a forma mais rápida que podem, uh, podem ter. Posso mostrar aqui um exemplo. Uma outra forma, se quiserem criar uma loja online, é, por exemplo, no Ticktail. Ticktail.com é grátis e podem criar uma loja online. Mas no Facebook, ainda nem toda a gente tem esta opção, mas será uma questão de muito pouco tempo. Uh, eu vou mostrar aqui na página. Portanto, se eu fizer scroll... vão a ver aqui, loja tem aqui produtos, se eu clicar neste produto pode ver informações, neste caso até vai dar um vídeo Olá, fazer... é o okay. uh, a pessoa pode fazer checkout, tem estatísticas, de visualizações, pode partilhar comentários, isto é dentro do facebook, funciona no telefone, funciona em todo lado é diferente de instalar em uma aplicação do facebook que monta uma loja, bem diferente as estatísticas vão aparecer no separador do facebook vai poder fazer checkout. e em breve vai ser possível fazer também pagamento para vocês saberem se já têm esta opção de disponível na vossa página, basta ir ao link do Facebook e depois, no final, colocar SHOP. Ok? Tem um link cá em cima, vascomarques.net Se colocarem barra SHOP na vossa página, fazem ENTER. Se já tiverem a loja, aparece um assistente para configurar a loja. Totalmente grátis. E tem uma outra vantagem. As publicações, que, por exemplo, mesmo até no ISAL, pode criar uma loja onde tem a sua oferta formativa. Se calhar o compra até não vai acontecer no Facebook. Mas as pessoas vão ver claramente qual é a sua oferta. Portanto, qualquer organização pode fazer para produtos ou serviços. Uh, tem aqui uh, alguns dos produtos que estão disponíveis. Uh, e tem uma outra vantagem. Se eu for aqui à minha página inicial para fazer uma publicação de um conteúdo, vou ter um novo formato de conteúdo. Em que eu vou poder carregar produtos. Portanto, a partir daqui, ele vai aparecer uma nova opção que dá a possibilidade de carregar eh, produtos. Está aqui, aliás. É a terceira opção. Estão a ver aqui produtos. E agora posso escolher os produtos. Ele publica. É uma foto que fica clicável para fazer a compra. Portanto, isto é uma das novidades que o Facebook tem. Tem acontecido muitas ultimamente. Eh, e que permite eh, criar esta loja online. Depois, é possível também... Uh, criar uh, no Shopify, uma plataforma muito conhecida, nesse TikTok que eu referi, que é grátis, é criar uma loja em 5 minutos, muito simples. Depois existem outras formas mais sofisticadas de o fazer, como Magento, PrestaShop, WordPress, etc. Portanto, hoje em dia há muitas formas de se criar uma loja online, no limite, conseguem criar uma loja em poucos minutos, totalmente grátis. É possível fazê-lo. E por isso, já falamos da importância do e-mail, a importância das redes sociais. Das landing pages. Já alguém está a ver em direto? Okay. Está aqui a decorrer em direto já agora, portanto. Grátis. Esta é a última coisa fazer. Quanto beneficio de me ouvir? Vão ver em direto. Nós falamos da importância do e-mail, da importância das redes sociais. Estão a ver a qualidade da transmissão que estamos a fazer? Já alguém está a ver em direto. Eu vou-me embora, fica aqui a transmissão, ok? Grátis. Esta a última <risos> a parte do meu filho, vão ver em direto. Ah, Deixem-me sair daqui. Esta é uma das grandes novidades do Facebook. Porquê? Até agora, até agora talvez já há um ano, conseguimos fazer transmissões em direto pelo telefone. Vocês já fizeram transmissões em direto pelo telefone no Facebook? Já alguém fez? Quem é que fez? Só para ter uma ideia. Só uma pessoa, duas, três, pouquinhas. Mas já viram, aí certamente já viram. Então, quando se faz uma transmissão em direto pelo telefone, não fica assim, pois não. Como é que fica? Com menos qualidade. E há uma outra diferença. Qual é a outra diferença? Alguém já reparou o formato. Será que é igual? Ou alguma é diferença? É que este vídeo é no formato panorâmico 16 por 9. Quando é no telefone, é um quadrado. Portanto, fica cortado. É um quadrado e tem menos qualidade, como me referiu. É uma grande diferença. Por isso, o que estamos a fazer agora é utilizar um microfone. Este microfone vai para a transmissão, vai para a câmara. E a câmara tem um aparelho, mas podia ser ligado a um computador também. Também era possível. Mas, naquele caso, dá-nos mais jeito assim. E esse aparelho comunica diretamente com o Facebook. Para transmitir em direto para eventos, como podem ver, é fantástico. Muito prático para podermos comunicar. E, igualmente, os comentários vão surgindo aqui em tempo real. Já temos aqui Ana Gouveia. lá Madeira. Olá, Ana. Temos aqui o alcance. Já tem 642 pessoas alcançadas e, portanto, esta é uma excelente ferramenta de comunicação que está ao vosso alcance, seja para universidades, seja para centros de formação, seja para... até pode ser para uma empresa que queira comunicar regularmente com o seu público-alvo. E vai fazendo diretos. Aliás, o vídeo em direto é uma das grandes, e nem diria tendências, realidades em utilizarmos frequentemente com o nosso público-alvo porque O vídeo em direto há a urgência de consumir o conteúdo. Depois de acertar em direto, as pessoas querem interagir naquele momento, como é o Periscope, que referiu há bocadinho, há aquela urgência em... e o Periscope funciona muito bem, os avisos para mensagem puxa para irmos lá ver o conteúdo. Um, e neste momento existem três grandes plataformas diretas: uma é o Facebook, outra é o Periscope e outra é o YouTube, que está previsto a ver também uma versão para o telefone YouTube Connect, para já é só no desktop, pelo menos do YouTube. Existem outras terceiros que o fazem. Portanto, esta é uma excelente ferramenta. E vamos dar aqui uma outra área do marketing digital. Falamos destes vários meios, mas eles não funcionam bem se eu não tiver conteúdos de, de qualidade, conteúdos interessantes. E esta aqui é uma grande falha, normalmente, no digital. O que é que são conteúdos interessantes? O que é que vocês acham? Imaginem, por exemplo, no meu caso, minha página, isto é uma página, tenho o um perfil, tenho a página, esta é a página. O que é que vocês acham que seria interessante, que tipo de conteúdos ter na minha página? Uma fotografia de uma poncha. Tudo tem a ver com marketing digital. Como, por exemplo, uh, vídeos ou conteúdos sobre novidades no Facebook. Uh, o que é que, uh, dicas sobre estratégia no digital. Portanto, conteúdos que interessam ao meu público-alvo. Um o, é o vídeo que eu estou a fazer, exatamente, referi muito bem. Eu podia não dar ao trabalho de trazer o equipamento e fazer a transmissão. Podia não dar esse trabalho. E nós tentamos sempre fazer, nos últimos anos, já transmitimos, já fizemos garantidamente mais de 500 eventos, em que, dos que são livres e gratuitos, como é este, nós transmitimos já centenas deles. Qual é aqui a grande vantagem, a grande diferenciação? Se calhar não chegamos a um milhão de pessoas, se calhar chegamos a muito menos, mas aqui interessa, as pessoas que chegamos, a consideração ou, ou o querermos preocuparmos com essas pessoas que não puderam vir proporcionar uma experiência inesquecível. Já no aconteceu de transmissões que estão pouquinhas as pessoas a ver do outro lado. Mas é até por estar uma pessoa. Não interessa. Essa pessoa não se vai esquecer daquela experiência. E é isso que importa. E no marketing é isso. É a relação... É como na nossa vida pessoal, com os nossos amigos, com os nossos familiares, na profissão. Com quem é que vocês preferem estar? Com quem se importa convosco? Até no nosso trabalho, não é? Principalmente é isso que nos liga. E no digital também o devemos fazer. Uh, então, eu devo-me importar com quem segue no Facebook, então, publicar conteúdos que lhe interessam. E quem está a ver, uh, vai, vai achar este, esta experiência interessante. E, portanto, se eu pensar, o que é que o meu público tem mais interesse? Tem mais interesse que eu esteja a publicar consultorias, formações, livros para comprarem? Ah, se calhar um dia até vão ter, mas se eles tiverem interesse, sabem o que é que é de fazer. Ou é preferível 80% dos conteúdos, a maioria, portanto 20%, até podem ser comerciais, institucionais mas 80, a maioria, ser conteúdos que são de interesse do público. Então, se há uma novidade no marketing digital, há todos os dias. Todos os dias, há, há coisas a alterar. Uh, então, eu posso publicar alguns conteúdos sobre isso. Então, o público vai achar interessante assim, vou seguir o Vasco porque eu publico conteúdos regulares, então vou manter atualizado. Agora, vamos tentar transpor esta visão para, para, por exemplo, uma loja de roupa. Por acaso, é um exemplo que, mesmo que sendo comercial, até resulta razoavelmente bem. Mas, mesmo assim, uma loja de roupa ou uh, uma outra, uma companhia aérea. Por exemplo, lembro-me bem, alguns anos atrás, uma companhia aérea publicava só ofertas, só, só viagens, não é? Passado algum tempo, mudou a estratégia e passou a fazer conteúdos relacionados com uh, pontos de interesse interessantes, uh, locais a visitar, sítios fantásticos. Uh, tem a ver com o seu público-alvo que quer viajar, seja em trabalho, seja em lazer quer viajar, mas de sítios fantásticos e reparem como de repente mudou o tipo de estratégia de conteúdos e depois de repente também coloca promoções, o que é que acontece? Quando publica esse tipo de conteúdos as pessoas vão partilhar uh, aquelas fotos ou aqueles vídeos ou aqueles links porque tem conteúdo não comercial que as pessoas adoraram. Quando é conteúdo comercial as pessoas tendem a não partilhar, é comercial. Quando é conteúdo não comercial, as pessoas tendem a partilhar. E aqui é que vem aquela questão. Estávamos a falar com a vossa colega, que diz que o grande desafio é o alcance. Só se consegue muito alcance organicamente, portanto, sem pagar, se eu tiver conteúdos realmente interessantes. Se for comercial, a não sei que seja uma coisa muito bem feita. Há coisas muito bem feitas comerciais. Um bom exemplo é o vídeo comercial do YouTube mais visto de sempre. Alguém se suspeita qual é? O Papai, é? O não. Não. O Vídeo comercial, é uma empresa, está a vender, é a marca da empresa. É da Dove, dos sabonetes Dove. Uh, Beauty Sketch, deve ter um, talvez uns 2, 3 anos, pelo menos. Beauty Sketch. Uh, e que já agora, já agora é, um, é um português que esteve envolvido no guião daquele vídeo. O, o, um, um português que já ganhou uh, um prémio do melhor crítico do mundo. Portanto, teve um português envolvido. E, e recentemente a Dove veio com outro vídeo, também muito, muito interessante, uh, sobre a beleza. Por acaso pesquisem depois, Dove, sobre a beleza. É um, é um, é um vídeo comercial, é marca, da Dove que lá está, mas não conseguem parar de ver aquele vídeo. vêm até ao fim e estão a ver um anúncio. Bem, mas isto não é para todos fazer um vídeo destes, não é? Não é que não tenha nada de complexo, é o storytelling, é a história que está ali por trás, que é fantástica. Uh, o primeiro vídeo apelava a, a, a forma, especialmente, neste caso eram as mulheres, como elas que são mais bonitas do que o que elas pensam, da forma como se retratavam, e este segundo, em relação à beleza, que tem a ver com os laços emocionais que temos com as pessoas, é aí que está a beleza, portanto, apela sempre para lado emocional. E isto para dizer que também se consegue, com conteúdos comerciais, ter muito alcance, mas isto não é para todos. Agora, conteúdos interessantes para o seu público-alvo, isto já é para todos. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, atrás, fiz um vídeo, foi há um mês e meio, mais ou menos, fiz um vídeo, sobre a alteração da política de privacidade do WhatsApp. Era um tema super chato, mas eu publico tantos vídeos regularmente que dá uma vantagem de perceber o que é que o meu público tem mais interesse. Por exemplo, no YouTube, tenho uns 1500 vídeos com um milhão de visualizações. Eu consigo perceber quais são as áreas que as pessoas têm mais interesse. Se eu quiser abordar um tema, seja por e-mail, redes sociais, Facebook, eu sei as áreas que espero mais interesse. Porquê? Porque a, a produção de conteúdos regulares ajuda-nos a perceber o que é que as pessoas querem e nem sempre é aquilo que nós pensamos. Muitas vezes está longe disso. Então vejam, um tema super interessantíssimo. Termos de privacidade de um WhatsApp. Então, o Facebook, quando compra o WhatsApp, desde essa altura, nunca alterou os termos de privacidade o WhatsApp. É grátis. Portanto, era tudo muito estranho, não é? Então, eles alteraram os termos de privacidade, em que, uh, supostamente, os nossos dados passariam... Uh, o Facebook passaria a ter acesso aos nossos dados que estão no WhatsApp os dados que lá estão. Uh, e, e isto faz sentido, não havia como fugir disso para poderem direcionar publicidade, conhecer melhor o público, para poderem rentabilizar de algum modo aquela, aquela plataforma. Uh, então gravei um vídeo disso só a dizer que quem quisesse podia não aceitar, eu não aceito que o Facebook utiliza os da meus dados do WhatsApp e continua a usar o WhatsApp na mesma, e somos amigos na mesma. Portanto, as pessoas cá pensavam que tinham que aceitar. Então o vídeo explicava, ok, podem uh, não aceitar, mesmo já tendo aceitado, podem, têm 30 dias para voltar atrás, para caso o prato já acabou, há 15 dias. Então fiz esse vídeo e foi incrível, teve milhares e milhares de visualizações, toda a gente a partilhar. E eu fiquei espantado, pensei, é uma coisa muito simples, não era nada de grave, mesmo partilhasse os dados. Ok, isso, os vossos dados são, não digo que são partilhados, mas a privacidade dos dados é coisa que não existe hoje em dia. Portanto, é uma coisa perfeitamente normal e que não era nada de, de grave partilhar esses dados. Uma coisa perfeitamente normal. Mas as pessoas não queriam partilhar os dados, <risos> simplesmente porque não queriam. Então foi muito partilhado. Eu não conseguia prever que este conteúdo ia ser muito partilhado. Isto para dizer o quê? Que por mais que tenhamos experiência com o nosso público, é sempre uma surpresa. E vocês já tiveram essa, essa experiência, certamente, quem já gera é páginas no Facebook, de repente há um conteúdo que tem mais alcance. Por isso, o desafio é produzir conteúdos de qualidade. Content marketing, a gasolina do marketing digital são os conteúdos. E aqui que falta normalmente a visão às organizações. Por exemplo, na área do turismo, que aqui na Madeira é forte, não é? Publica-se, se calhar, muitas vezes, conteúdos uh, que interessam à empresa, conteúdos comerciais, mas se calhar podia haver maior aposta. Muitas uh, empresas fazem isso também, não é? Mas a maioria não faz. Uh, publicar conteúdos que interessam uh, o público-alvo. Por exemplo, quais são as levadas mais fantásticas para se fazer, as mais difíceis para os mais corajosos? Eu gostava de saber, não as mais difíceis, mas as mais fantásticas, pode ser. Uh, pontos de interesse? Se calhar quem está aqui está farto de saber os pontos de interesse, mas existem tantos sítios para conhecer na Madeira que podia haver roteiros, enfim, que já devem deve existir de algum modo por vários sítios. Mas podia compilá-los em imagens, em vídeos, portanto, pagar o um conteúdo e trabalhá-lo e, e, e publicar. O que é que ia acontecer? As pessoas iam partilhar, porque é um conteúdo não comercial. E aquela página de Facebook ia ser mais conhecida, mais seguidores, mais alcance. Quando publicasse um conteúdo comercial, tinha mais alcance. Da minha experiência, contacto com as empresas, consultoria e formações, aquilo que eu vejo é que, se calhar, as pessoas que até vêm as informações com que elas estão mais predispostas, até percebem isso. Mas depois, quando chega à empresa e vão falar à direção da empresa, que pode ser uma direção, se calhar, mais tradicional, não entende isso, ou leva tempo a entender isso. Porque penso então vou estar a partilhar conteúdos que não têm a ver com a minha empresa, têm a ver com o setor e com o público, mas não têm a ver diretamente em vender o produto, e é indiretamente. Isto é uma jogada a longo prazo, que requer que tenha visão. E se for um efeito, resulta. Porque uh, não tínhamos ilusões, o, a área digital é fantástica, mas para conseguirmos resultados, não há um caminho fácil e grátis, ou é o caminho pago ou é o caminho muito trabalho, ou as duas coisas, não é? Uh, costumamos dizer que quem, uh, quem tem muito tempo livre e pouco dinheiro, não há problema, pode ir à internet e aprende a fazer as coisas. Quem tem muito dinheiro e pouco tempo livre, manda fazer. Quem não tem tempo nem dinheiro, aí está tramado, aí já não vai conseguir fazer grande coisa. Uh, e a arte Digital exige muito tempo, isso exige e cada vez mais. Não quer dizer que tenhamos que disparar em todas as direções, mas significa que temos que escolher qual é o caminho, que direções é que eu vou seguir e depois acompanhar os resultados, também é importante, para saber o retorno do investimento. Que ferramentas na área digital é que acham que nos ajuda a medir o retorno do investimento? Resultados. Alguma ideia? Alguém suspeita? Já alguém utilizou alguma? Será que o Facebook, que o Facebook tem alguma ferramenta para medir resultados? Qual é que será? Uhum. Temos o próprio sistema de analítica de uma página, não é? Que está aqui em estatísticas, cá em cima. Podemos ver estatísticas, imensas estatísticas. E depois temos as estatísticas dos anúncios. E o Facebook permite até, ir mais longe, há algum tempo já, que é medir as conversões. Imaginem, fazem um anúncio para vender um produto e ele mede quantas pessoas compraram o produto. Então, se eu investir, imaginem, 100€ euros no anúncio, eu defino quanto é que me custa, quanto é que vale para mim cada venda, ele diz-me quantas vendas ocorreram e logo sei que se tive retorno de investimento líquido. Estou aqui a falar já com analítica, quase, não é? Aqui está aqui o nosso professor, ele que percebe dessa área. Uh, e ao, ao, ao perceber isso, ao atingir esse break-even, e maravilha, podemos dizer, desde que seja exponencial o crescimento, pode-se continuar a investir. Ninguém se importa de investir 10 mil euros de anúncios no Facebook se o retorno líquido de investimento for a 20 mil. A questão é que como é que podemos chegar lá. É muito importante medir. E nos anúncios Facebook permite... Felizmente, os anúncios Facebook têm evoluído bastante. Inicialmente eram muito rudimentares, não há muito tempo. Então conseguimos medir este retorno de investimento, tal como no Google, que tinha referido, que já há muito tempo tem, tem métodos de medir as conversões, uh, e de o fazer muito bem. Uh, e aqui a questão é essa. Quando nós podemos, vamos fazer publicidade, onde é que podemos fazer publicidade? Facebook, Google, mas podemos fazer, podemos fazer no Bing, não é o maior método de pesquisa, é da Microsoft, mas também podemos fazer. Podemos fazer no YouTube. Se tivermos o um vídeo certo para promover, podemos fazer também no YouTube. Podemos fazer no Instagram, podemos fazer no LinkedIn, no Pinterest, no Twitter. É possível fazer publicidade no Twitter em Portugal já. Não há muito tempo, mas é possível fazer. Quase todos os meios, não todos, mas quase todos os meios permitem fazer publicidade. E estes meios todos que eu referi também têm plataformas de analítica. Mas, por exemplo, se eu estiver a fazer email marketing, eu consigo ter métricas sobre o desempenho da minha campanha de e-mail. Será que consigo ou não? Também, tem, também temos que conseguir, não é? Então, no email marketing, se utilizarmos uma plataforma, conseguimos saber as principais métricas, que é a taxa de abertura, quantas pessoas abriram o um email, e depois de abrir, a taxa de cliques, quantas pessoas clicaram. E depois disso, no sistema de analítica no site, que é uma das mais importantes para o retorno de investimento, Google Analytics permite medir as conversões que aconteceram no site, quem veio de email marketing esteve no site X-Tempo e comprou um produto, ou não comprou o produto. E, portanto, esta parte de medir o retorno de investimento é muito interessante. estamos a falar nos conteúdos, que são muito interessantes, mas se calhar podem estar a pensar, bem, eu se calhar, muitos de vocês, pelo menos das turmas de, de estudantes que estamos aqui de gestão de turismo, não é? O turismo, gestão a, a vossa principal atividade não vai ser certamente esta, mas pode ocorrer que tenham que lidar ou com pessoas que trabalham com digital ou se calhar até podem de algum modo fazer parte da equipa ou até acumular esta tarefa, portanto não se sabe, não é? O sermos polivalentes dá imenso jeito. O desejável é ver um, uma pessoa ou um departamento para esta área, mas entre o desejável e uma realidade há é uma grande diferença. Então, se calhar, vocês podem podem ter necessidade de produzir conteúdos, vão-se lembrar naquela conferência, se calhar, espero bem que sim, vou se lembrar, Vasco falou que produzir conteúdos é muito interessante, já estamos aqui nestas plataformas, então como é que eu vou produzir conteúdos se não tenho recursos? Bem, se há uma, uma, uma pessoa com competências para isso na empresa, excelente. Se há recursos para subcontratar, excelente. Mas se não há nenhuma dessas formas, e cabe a vocês produzir esses conteúdos, se for produzir um texto, excelente. O Word tem corretor ortográfico, à partida não há erros, não é? E produzimos um texto. Se for para produzir uma imagem, como é que vamos produzir uma imagem? Ok, excelente. Uh, trabalha com Photoshop? Boa. Esta é uma competência muito boa. Se está aqui algum empregador, fica de olho nesta menina. Uh, mesmo não sendo da área, ter competências de Photoshop, que é um programa de edição de imagem, é excelente. E, portanto, e terem esta visão de, de querer aprender várias áreas, hoje em dia é facilita. Há muito acesso a conhecimento. Photoshop é uma das formas de conhecer. Não é para todos, é uma ferramenta complexa que leva algum tempo até aprender. Mas se por acaso não, não dominar Photoshop, que será a maioria desta turma, do eu, se não dominar, como é, que, como é que nós podemos produzir uma imagem? Quero fazer uma publicação para o Facebook. Imaginem. Por exemplo, imaginem, pediram aqui ao vosso professor para fazer uma publicação no Facebook. Ele é de contabilidade analítica. E por exemplo, fazer, pediram para fazer uma imagem. Mas pediram para fazer, faz uma publicação sobre um seminário de contabilidade analítica que vamos fazer aqui. A seguir ao marketing digital fazer de analítica. Podemos juntar alguns Ok, boa. Sim. Certo, mas quer enumerar alguma? Uhum. A, a sua sugestão parece amadora e no fundo até é, mas não deixa de ser interessante que é o PowerPoint permite ajustar vários elementos, alinhar camadas e depois exportar file save as JPEG e save um JPEG. Podemos colocar as medidas que queremos. Portanto, esta é a forma mais simples de produzir uma imagem. Mas há uma forma ainda mais, mais interessante, que é uma ferramenta de produção de imagens para todas as redes sociais, já com as medidas certas e modelos, templates prontos a utilizar. E que chama-se Canva.com. Já alguém ouviu falar? Esta é uma ferramenta que serve para tudo. Aliás, até para fazer trabalhos, para o ISAL. Dá imenso jeito, vamos ver. E antes que perguntem, sim, é grátis esta ferramenta. E naturalmente que há, há alguns recursos que são pagos. Mas a maioria dos conteúdos são grátis e têm imensa qualidade. Então, com esta ferramenta, basta escolherem qual é o modelo que querem utilizar. Se querem fazer para o Facebook... Olha, eu vou clicar aqui, só para ter uma ideia do potencial. Isto não se aplica só a redes sociais ou marketing digital, esta ferramenta. Aplica-se a tudo. É das ferramentas mais populares neste momento. Então, eu tenho aqui, para social media genérico, para um PowerPoint, um póster, um Facebook post, uma, uma página A4, para o Twitter, Pinterest, uh, Tumblr, Instagram, uma carta, uma apresentação, um certificado. Olha, um currículo. Esta aqui eu recomendo... Todos os estudantes, ou quem está a iniciar a sua carreira, mesmo quem está a mudar a sua carreira, ou quem está em ativo. Um dos grandes problemas é que o currículo em PDF, toda a gente tem, tem que ter, não é? O tradicional currículo. E o LinkedIn, também se não tem, tem que ter. Isto não diferencia uns dos outros. Todos têm que ter isso. E é um processo moroso e penoso para quem está a recrutar. Então, se conseguirem encontrar uma forma de, rapidamente, em poucos segundos, quem está a recortar, perceber o vosso perfil, em que é que vocês são diferentes ou são melhores? Para perceber se o seu perfil encaixa ou não. Então, uma das formas é fazerem um currículo numa página. Um currículo de 20 páginas, ninguém vai ler. Um currículo de uma página e é visual. Estou-me a lembrar, há algum tempo atrás, estava a falar com uma diretora de um grande centro de formação, que já existe há muitos anos, um, de, de, de, que, que, portanto, formação, recruta formadores. Qual é a principal competência de um formador? Comunicar. mais importante que saber é saber comunicar. E a melhor forma de, de transparecer o saber comunicar é com o vídeo. Eu perguntei quantos CVs em vídeo ela já recebeu de formadores. Sabem qual foi a resposta? Zero. E não queria acreditar, um centro de formação com 20 anos, muito conhecido, que recebe milhares de candidaturas, zero formadores, não é, de advogados ou de contabilistas, não é, que se calhar não precisam de se apresentarem em vídeo, só tem que mostrar competências. E se calhar um advogado, um contabilista ou até um psicólogo onde fez o curso, os seus competências sobre o curso académico e profissional é mais importante. Mas em algumas áreas é importante, é competências de comunicação ou mesmo em qualquer atividade ter um CV eh, muito visual. Eh, o Canva permite fazer, há um outro site que é o que também permite fazer CVs visuais, ou branded Me permite transformar o vosso LinkedIn num site. Ou então podem fazer um CV em vídeo muito simples. E existem uh, inúmeros CVs em vídeo fáceis de fazer. Uh, Estou-me a lembrar, depois podem pesquisar, o uh, Miguel Durão, que era um português, estava desempregado, fez um CV só com fotografias a passar com música uh, e está a trabalhar em Paris e foi ele que tirou o último quadradinho do Splat Milka, ouviram falar nessa campanha, foi ele e era um jovem desempregado cá em Portugal problemas e de fotos, já fez um vídeo você vê super simples. Portanto, não tem a ver com ter competências, tem a ver com ter uma ideia a fazer. Portanto, certificados, tem aqui muito tipo de conteúdos que podem utilizar. Youtube, Facebook, anúncios, para fazer anúncios. E, portanto, basta escolher qual é a ferramenta que querem utilizar. Eu vou escolher esta. E depois aparecem os templates aqui deste lado. Escolho este aqui, por exemplo. para é só clicar e alterar, como quem trabalha no PowerPoint, no final é exportar. Portanto, é uma ferramenta muito, muito simples de utilizarem. Isto para dizer o quê? Estávamos a falar da importância dos conteúdos e, de repente, se calhar, podemos não ter as ferramentas certas, ou a inspiração. Aquela ferramenta permite-vos ir buscar a inspiração, porque tem já modelos prontos a utilizar. E, portanto, para a imagem, esta é uma das ferramentas que existem mais. Estou-me a lembrar de outra, por exemplo, a Adobe. Adobe, que é a empresa de Photoshop e outras ferramentas LIDAR, lançou uma ferramenta recente que é a Adobe Spark. Grátis. Também recomendo muito esta, é muito interessante. É um bocadinho diferente desta. A Canva normalmente é preferida de quem, quem está nas redes sociais. Mas é muito, muito interessante. Olha, interessante. Aproveito este momento que temos aqui a interação. Uh... E, e vou interagir com, com este público. Olha, o Diogo Alvim está a dizer, não esquecer a foto 360. Nós daqui um bocadinho vamos fazer uma foto. 360, calha bem, porque a sala está cheia e vai ficar 720, quase. Uh, depois temos aqui a uh, Milene Vicente. Como se chamam os outros sites parecidos com o Canva, para fazer CVs originais? Então, Milene é inhancecv.com. Uh, depois aqui, uh, Martin está a dizer, pelo que está a ser filmado com uma câmera. Correto, está a ser usada uma câmera com um dispositivo que transmite diretamente para o Facebook. Portanto, é esta interação que é muito giro nós acompanharmos e, e darmos a devida interação. Um, a outra ferramenta é o Adobe Spark. Eu vou abrir aqui até tá, no separador. Porque ela faz as três coisas. Faz imagem, faz peças de texto e faz vídeo. Tudo de uma forma muito, muito simples. Grátis. E tem aplicação ou podem fazer no browser. Então eu vou aqui, uh, Adobe Spark, a aplicação para já só funciona no iOS, iPhone ou iPad, mas quem tem Android pode uh, fazê-lo através do, do browser, perfeitamente. Ok, cá está, só para vocês verem a imagem mais fácil de memorizar para depois quando forem pesquisar. E esta é uma ferramenta que vos permite criar os três tipos de conteúdo principais: texto, imagem e vídeo, grátis. Portanto, não há desculpas para não produzirmos conteúdos, enfim, não daria profissionais, mas conteúdos que não, pelo menos não são amadores, que não envergonham uma presença profissional numa empresa. Portanto, se fizermos aqui scroll, temos aqui a apresentação no blog da ferramenta. Olha, está aqui um exemplo: até criar vídeos com GIF. Podemos adicionar várias peças de conteúdo, podemos gravar a nossa voz, se quisermos, se não quisermos, adicionamos só fotos. E Ele cria logo animações com os conteúdos que nós publicamos. Só com as nossas fotos. Ou então tem logo modelos prontos a utilizar para criar vídeos. Esta é uma boa, uma boa tática para, por exemplo, de acordo com uma área de conhecimento que vocês querem publicar vídeos, mas, por exemplo, não querem gravar, porque, ou não têm equipamento, ou não se sentem à vontade, ou enfim, não é a vossa área. Não, há pessoas que não gostam de fazer filmagens. Ponto final, não é? Embora isto se aprenda com o tempo, podem não querer ou não ter uh, recursos para isso. Então, podem fazer vídeos. Estou-me a lembrar a Tech Insider, depois pesquisem no Facebook. Tech Insider é uma excelente fonte de informação, tecnologia. Publica vídeos diariamente, em, sem filmagens. Eu adoro aqueles vídeos, porque consegue-se ouvir mesmo com o som desligado. Agora disse uma coisa engraçada, não foi? Ouvir com o som desligado. Consegue-se perceber a mensagem com som desligado? Porque eles colocam imagens ou vídeos que eles recolhem sobre uma novidade. Imaginem, nova loja de Facebook. Então aparecem imagens, uma música de fundo, e depois coloquem umas legendas grandes a dizer: agora a nova loja de Facebook permite fazer isto. Este é o Park. Conseguem fazer isso? Ou até no PowerPoint, como me referiu, também dá para fazer isto. Portanto, quando pensamos em vídeo, não tem que ser o vídeo que eu apareço lá a filmar, a falar. Pode não ser. Nem toda a gente gosta de fazer esse tipo de vídeos pode ser um vídeo que, que fala sobre uma área e não aparece ninguém o Adobe Spark é uma das ferramentas que permite fazer isso mas existem mais uh, existe por exemplo o idio.com com w vídeo.co, é um site que permite fazer vídeos uh, um, só com chamam o motion graphic portanto, só com animações sem aparecer ninguém há um outro que é o goanimate.com que permite fazer vídeos como a contar histórias. Aparece o personagem, conta a sua história e desenrola, como se vê hoje, muito hoje em dia. E, portanto, nós não temos que, muitas vezes, ser profissionais de uma ferramenta para a utilizar. Temos é que saber utilizar o caminho mais rápido de acordo com o meu objetivo. E existem sempre muitas possibilidades. No marketing digital existe desde uh, custo zero e rápido a situações que exigem mais investimento e demora mais tempo. É claro que, de acordo com uh, com as sementes que colocam, vão ter os respectivos resultados, mas o que eu quero dizer é mesmo para quem não tem recurso ao seu alcance, há sempre uma forma de fazer alguma coisa e que pode ter resultados extraordinários. Uma outra dica, e para terminar, uh, por exemplo, é fundamental uh, termos uma presença de um website ou de um blog, para organizações é obrigatório, mesmo para nós, do ponto de vista de marketing pessoal, é muito importante. Um, podem pensar, bem, mas eu não sei fazer sites e isso custa dinheiro. Há formas de o fazer sem custar dinheiro. Por exemplo, o WordPress.com permite criar um site ou um blog, grátis, rapidamente. E até é divertido criar lá um site. E ficam com uma presença profissional. Qual é a diferença? Em vez de vocês terem à procura de criar uma nova oportunidade profissional, podem ser encontrados, desde que publiquem conteúdos interessantes naquele blog de acordo com a vossa área, novidades interessantes e vão partilhando lá, isso é um grande desafio. Já agora, a propósito disso, nós vamos começar um curso grátis no dia 31 de outubro, sobre esta área de marketing pessoal, é online, em marca. podem ver lá a informação. Deve ter aqui o slide, deixem ver. É um curso online que fala sobre redes sociais, criar o blog, criar um CV em vídeo, tudo isso, Uh, e podem fazer, uh, não tem que estar num horário fixo, podem fazer quando quiserem, e esse curso nós criamos, porque realmente constatamos que a maioria das pessoas acabam por não fazer, mas se calhar por não ter competências, ou não saber o um caminho certo, então, foi, foi o nosso contributo que fizemos. Uh, e podem não fazer em vascomarques.com marca. Talvez eu tenha aqui num dos slides... Como vocês foram interativos, não é muito interativos, foram interativos, eu acabei por não usar slides. Nossa conversa acabou por ser mais interessante com isso, embora acabamos por falar no mais que estava aqui. Uh, não tenho aqui, mas eu deixo aqui os meus contactos e, e depois, através do meu site, vocês conseguem ir lá. Uh, deixa eu ver. Está aqui. Portanto, se forem uh, por vascomarques.com, tem lá a informação, mas é barra uh, marca. Já agora, podem seguir nas redes sociais também. Temos aí disponíveis, trouxemos alguns uh, livros para quem desejar. Temos aí um, um, um valor especial para estudantes. E vamos estar cá o resto da semana. Amanhã vamos estar a fazer o workshop Marketing Digital 360. Na quinta-feira, Facebook e Redes Sociais. Neste dia também há, vamos estar no Hotel de Divine no final do dia para a apresentação do livro Redes Sociais 360, que é o novo livro. E temos o workshop Google Marketing também na sexta-feira. E para terminar, vamos então aqui um momento fantástico, que é a foto 360, já aqui alguém tirou uma foto 360. Eu já fiz uma e sabem onde no Cabo Girão. Ficou fantástica. Fiz foto e fiz vídeo. Aliás o vídeo. Se for aí ao meu Facebook, ainda lá deve estar, do Cabo Girão. Tem uma do Cabo Girão e tem. E tem uma andar de Tuxi, que é um tuk um tuk um taxi tuk-tuk que, é, que é elétrico. Uh, e está, está muito. Mas no Cabo Girão é impressionante porque eu coloco a câmera fora e parece que vamos cair quem está a ver o um vídeo como o vídeo é de 360, impressiona um bocado então o que é que vamos fazer? O que eu vou demonstrar é um novo tipo de conteúdo que está ao alcance de qualquer um, neste caso tem que ter o equipamento porque ainda nenhum telefone consegue capturar 360 em tempo real, pelo menos esta é uma das câmaras, já existem muitas, esta diria que é mais portátil, cabe no bolso então ela tira uma fotografia em todas as direções só com um clique, ou filma ou transmite em direto também o que eu vou fazer eu vou ligar aqui o tablet para. Podia tirar diretamente com a câmara, mas assim transfere logo sem fios para aqui e daqui consigo enviar para as redes sociais e partilhar logo de imediato. Portanto vou-me ligar aqui à câmara por Wi-Fi, cá está. Agora vamos pensar, eu vou ali, talvez aqui para o meio, para dar um bom ângulo. Aqui. Se calhar vou para aqui, para ficar, mesmo, para, para ficar mesmo central. Ok, posso pedir a sua ajuda? É só segurar aqui. Isso não explode. Não é o um Note 7. Mas é outro modelo que já ouvi dizer que também explode, por isso é que eu passei para ti. Si. E agora, eu vou colocar aqui a câmera, se calhar até vou colocá-la assim. A vantagem de ter um selfie stick é que conseguimos uh, posicionar num ângulo melhor. Vai ficar interessante. E agora aqui a vossa colega vai carregar neste botão. Vocês vão olhar todos para a câmara. Um, dois, três. Já está. Não deu nada. Não se esqueceram de nada. Não apagou a memória. E agora... E agora vou mostrar... Vou mostrar o resultado. Eu vou partilhar daqui um bocadinho depois no, no Facebook para vocês verem. Vou mostrar o resultado. Já está a transferir. Agora, está aqui a foto. Eu posso rodar... Em todas as direções, em todas as direções. Para o teto, para baixo. Aliás, se eu fizer zoom, eu quase consigo ver o que é que escreveu no seu caderno. O formador é um chato, está aqui escrito. Ah, e dá para fazer uma outra coisa engraçada. Se eu fizer assim, dá o efeito Tiny Planet, Tiny Planet. Ok, vou mostrar. Ora vejam esta. Quem está aí dos lados, desculpem, não conseguem ver bem, mas eu vou já partilhar esta, esta fotografia. Uh, vou já colocar isto nas redes sociais. Vou já colocar. Entretanto, enquanto eu estou a colocar, se quiserem, podem ir colocando questões sobre este tema. Ou outro, só não me perguntem nada de futebol. Que não não nada de futebol. Só sei que o Cristiano Ronaldo é, é da Madeira, mas no, de futebol é, é uma área que não me assiste. Não é um é uma boa pergunta. Uh, custa à volta de 400€ euros, esta câmara. Só câmara, sim. Estamos a falar de uma câmara low cost, porque câmaras de 360 normalmente custam 4 dígitos por aí fora. É um equipamento dispendioso. Uh, aquilo que mudou há algum tempo para cá... Uh, aliás, as fotos e os vídeos de 360 não é uma novidade, já existem há muitos anos. O que é uma novidade foi, por, por outro lado, primeiro eu conseguir consumi-los e por outro produzi-los consumi-los, ou seja, até aqui tinha que se instalar plugins, era tudo complicado. O Facebook e o YouTube, há um ano mais ou menos, passaram a reproduzir conteúdos de 360. O YouTube vídeos e o Facebook vídeos e fotos. Uh, aliás, está a fazer um ano que o Facebook passou a reproduzir. E, e essa é que foi a grande diferença. Por outro lado, houve a diferença de produção, que era caríssimo, custava mesmo muito dinheiro. Um, e, e passou a ser acessível. Então, quando digo acessível, estamos a falar como comprar uma GoPro. Portanto, há umas centenas de euros. Se estivermos a falar de equipamentos profissionais, aí podem custar uns milhares de euros. Mas aqui a vantagem... que Imaginem, por exemplo, um hotel, um resort ou um qualquer outra... Especialmente Na área do turismo, isto é fantástico. Não só no turismo, mas... Essa só foto também filma? Também filma. Já vi vídeos em que, tentam a uma opção andar... Sei, então vou, mais e vou, tudo vou fazer isso na madeira. sugiram me sítios para fazer isso. No Cabo Girão já fiz também em vídeo. Ainda não desci os cestos com uma câmera 360 a fazer um vídeo, mas era, era uma ideia gira também. Mas também filma. Agora aqui a diferença é que para filmar pois há câmaras com mais qualidade e custam mais, mas para redes sociais esta é a melhor aquisição que podem fazer. É claro que para fazer este investimento tem que ser uma empresa que vai produzir conteúdos com regularidade, mas para a área de turismo não tenho dúvidas que é um excelente investimento este tipo de, de conteúdos. Depois, claro, pode ter que tratar a fotografia, mas nada de muito complicado. Eu penso que ia fazer uma pergunta. Ah, ok. Boa, boa. Pois, sim, sim, sim uma excelente ideia. Mas olha, já lá fiz uma filmagem uh, de drone, tive sorte que não estava nublado, ao contrário do normal, pelo que eu soube, sempre, tem sempre nuvens, é normal, está alto, e consegui fazer umas filmagens lá de drone, que o, o, foi muito partilhado aqui pelo uh, o Diário de Notícias, de cá, partilhou esse vídeo, teve, teve milhares de visualizações. Lá está, aquilo foi, fiz aquilo num hobby, não é, uma brincadeira, não foi profissional, mas acabou por ter uh, grande impacto. Mais alguma questão que querem colocar? Uh, não percebi bem a sua pergunta. Uh, para ter uma boa perspectiva, do, portanto, e os reforços da tecnologia de 360 graus, devo-me colocar no meio, não do lado? Ou... Uh, sim, sim, sim, sim. É, sim, é o ideal, é o ideal. Quando, quando tem pessoas, o ideal, por exemplo, aqui neste caso, foi colocar aqui no meio, resultou bem, vou já publicar. Se fossem menos, por exemplo, se fizéssemos um círculo, ficava muito giro também. E se for na natureza, fica então interessante, apanha verde, o azul, fica mesmo muito giro. E, e tem a vantagem que esta tecnologia permite depois alimentar a realidade virtual. Já ouviram falar da realidade virtual, são aqueles óculos que colocamos para ver conteúdos. Uh, e... A realidade virtual é alimentada por fotos 360, por vídeos 360, esta foto basta eu rodar e vejo em todas as direções, e também por outros conteúdos, não é só isto, é muito mais que isto. E portanto é uma forma também de produzir conteúdos para aí. Da minha experiência, as fotos e vídeos 360 que eu publico no Facebook têm um alcance muito grande e o Facebook está a fazer uma aposta muito grande nisto. Não tivesse comprado a empresa Oculus Rift, que é das maiores do mundo, de 360. Uh, portanto, vem aí para 2017 ainda mais, uh, mais aspectos interessantes sobre esta tecnologia de 360. Uh, eu, não, eu não diria que que, a partir, que o futuro será, vamos ver tudo em 360, acho que não. Por uma razão, nós vamos só numa direção. E imaginem, quando vocês estão a ver um documentário, um filme no cinema. Quem produz tem atenção todos os detalhes, o plano, o enquadramento, o zoom, a posição da câmera para vocês verem aquele pormenor. No 360 vocês têm liberdade para verem em todas as direções. É bom e é mau. É bom por, por, pela liberdade, mas para ver um filme, para alguns pode ter piada, para todos não acredito que tenha. Portanto, eu não diria que isto será tudo 360 no futuro, mas será mais uma forma de publicar conteúdos diferenciadores. E neste momento ainda impressiona muito. Aqui por um ano ou dois, de até já os telefones vão gravar em 360. Uh, mas, por exemplo, imaginem, como é que vocês compram as férias? Compram as férias por uma fotografia, nem é por vídeos, nem, nem se usa muito vídeos, até aí, uh, e devia. Mas se fosse, se calhar, com um vídeo de 360, eu poder sentir, poder ter os óculos ou não, ou ver no um telefone, como, onde é que eu vou estar de férias? Como é que é a praia, eles mostrarem a praia próxima do resort? Porque às vezes nas fotos é bonito e a descrição na realidade é um bocadinho diferente. Com fotos e de 360 teria uma experiência mais próxima da realidade, para férias, acho fantástico. Para o setor do turismo, aí vai ser muito importante os conteúdos de muito mesmo, turismo. Mas, por exemplo, um test drive a Volvo já faz isto, já há muito tempo, até, já há vários anos. Uh, para o imobiliário, para, não substitui, ir ao, ir ao imóvel, mas se calhar para fazer uma pré-seleção dos imóveis que eu quero, posso ver neste formato. Portanto, tem muitas utilidades para o um ensino, até no futuro, quem sabe, se o e-learning não poderá, em alguns casos, quando se justifique, ser 360. Uma aula clássica, não, mas se calhar uma aula, imaginem, uma aula prática de cabeleireiro, de mecânica, áreas que gostam em todas as direções, será muito interessante, certamente. Por isso, o que eu quero destacar é que é importante estarmos atentos a estes novos formatos que surgem, não dar importância demasiada, dar a importância que, que é necessária, para nos adaptarmos rapidamente. Se não, acontece como está a acontecer no vídeo em quase todas as empresas. Quando chegarem, já vão tarde. A maioria das empresas não está no vídeo. Há 5 anos era assim e hoje é assim, não mudou muito. E acho que não vai mudar muito. Uh, vão aprender uh, da pior maneira possível que é a concorrência. Os poucos que vão utilizar vão... vão ou pelo menos vão conseguir mais atenção. E, e quando forem adaptar-se, já perderam essa parte de atenção. Do vídeo, sim, isso aí é que não há como fugir. O vídeo, o centro de conteúdos é o vídeo. Não é tudo, mas é o, o dos formatos mais importantes e interessantes. E agora, para vos mostrar aqui a vossa foto, para todos verem. Este é o efeito Tiny Planet, que eu publiquei agora, mas depois, quando terminarmos, eu vou publicar também a foto 360 em que, com o telefone ou com o tablet, rodam e veem como se estivessem aqui, e dentro como com os óculos. E esta, esta foto dá para pôr no, no Instagram em todo lado, porque é uma foto que ele uniu tudo. Mas... Diga, diga. que na medicina e na ciência é extremamente importante. Excelente. Muito bem observado, sem dúvida. Sem dúvida, muito. Há muitas áreas. Se calhar nem nós imaginamos, porque, como nós não vemos em 360, vemos uma direção, até nos é difícil Imaginar isso, porque vemos só numa direção, portanto, esta possibilidade de vir em todas as direções abre aqui possibilidades. Se calhar, que... vamos aprender, com... à medida que vamos utilizando, vamos aprender como é que podemos utilizar. Por exemplo, o Google, o Google Maps, eles já usam isso num street view. Uma pessoa que quer se situar numa certa zona e está perdida, através do telemóvel consegue lá chegar mais facilmente. Ainda bem que fala nisso, sabe porquê? Porque esta câmara manda as fotos também para o Google Maps. Aliás, e de... Exatamente. eu até, até posso fazer isso se vocês autorizarem, bem, estou a pedir autorização de depois de pôr as fotos no Facebook, não é? Mas uh, eu posso, esta foto, posso submetê-la no Google Maps, no sítio do Isal, e quando alguém tiver a fazer Street View no Isal, pode entrar aqui dentro e ver esta sala. Portanto, com esta câmara, mais uma vez, importantíssimo para, para o setor do turismo, imaginem. Passa uh, dentro do próprio espaço... Uh, qualquer pessoa pode publicar o conteúdo, eu já o fiz, e, e vai sempre uma aprovação, pelo menos a primeira vez, a segunda é mais rápida, uh, então o que é que acontece? Está a ver o empreendimento, mas isto para o turismo é fantástico, porque quase toda a gente acaba por ir ao Google Maps ou Street View, ver onde é que vai passar férias ou, ou ver o local, então está a fazer Street View e se a pessoa tiver feito uma fotografia com isto, consegue entrar dentro do resort e ver lá dentro no Street View. Uh, e tudo feito com o smartphone. A aplicação Google Street View para telefone. A câmara comunica diretamente com essa aplicação da Google. Aliás, é das poucas compatíveis com a Google, esta câmara. Comunica, submete, no próprio dia fica aprovado e fica lá. Já fiz isto em várias instituições de ensino que eu colaboro uh, e cria ali um, o fator wow, que daqui por uns anos, se calhar vai ser normal. A uh, questão, no marketing digital é muito importante. Para além de fazer bem, isso não se questiona, é rápido, rapidez. Há uma nova tecnologia, há um novo formato, é interessante utilizar, vou fazer já. Não é começar um vídeo agora, já vou atrasado 5 anos. Ou no 360 daqui por 5 anos, já vou atrasado. Já vou sair fora, não aprendi o que é que era importante, o que é que resulta ou o que não resulta. A motivação é outra. É, e por isso essa questão do, do Google Maps, ainda bem que colocou, porque é muito interessante. Entretanto, eu já coloquei aqui também a foto 360. Agora deixem ver se ela já dá. Mas é impressionante como é que uma câmara tão pequena consegue dar este efeito rapidamente, de uma forma simples. Qualquer pessoa consegue produzir conteúdos dessa forma. Agora, deixem-me ver aqui. Mais alguma questão que queiram colocar? Da foto de 360, certo. Portanto, neste momento, onde é que as fotos, fotos reproduz no Facebook? No Flickr, no Google Maps uh, e é só. Ah, e mais, uh, a, própria, a própria máquina tem uma plataforma que no limite, imaginem que eu quero colocar no Twitter, que não reproduz. Então ele coloca num site deles e coloca o link no Twitter e a pessoa depois vê no site. Ou vamos supor que eu quero colocar no meu blog. Então vai para o site aqui da, da marca, é Ricoh é o nome da marca, da câmara, coloca lá e depois faço o embed como o embed de um vídeo do YouTube e ele funciona dentro